Aqui a malta do hoje vamos ter um top 5 diferente, duas coisas diferentes, eu vou ao lado e o Gil vai participar no top 5. Eu é que sou o piloto hoje. Hoje é, hoje é que és o pilota. Ora, e o top 5 que venceu uh, no último com mais comentários e mais likes e mais cenas foi o do, hoje consigo olhar para o de e tudo, qualidade, foi o do Pedro Ferreira, teve 403 likes, likes, e ele pergunta. O que... Concorrido! Concorrido Este é patrão! E eu pergunta, top 5 de erros mais comuns quando minas um, um carro? Quando vais minar um carro... Toda a gente fez já! Tipo, aquelas falhas tipo, ah, pá, soubesse se soubesse... Se Não tinha feito! Começas ou Começo eu! Temos de dizer sim. Então vá, diz já uma! Diz uma! Olha, se soubesse não ia ao mais barato! <risos> ficou, ficou duas vezes mais caro! Olha, pronto! As oficinas do mais barato Legal. e... Esse, esse é já uma grande falha. <risos> não diretamente numa peça, mas, mas no, na no montagem geral, delas. Geral, tanto... Na montagem delas. É. Pá, aquele amigo faz má barato. É. E, depois é. má barato. Depois, bom, e depois o má barato. Depois parte. Depois o barato fica ao dobro mais caro. É. E depois vais ao mais caro. E já pagaste o má barato bom. e vais ao mais vai caro. caro. Exatamente. Então olha, esse não é que não quer dizer que seja o primeiro, é um deles. Segundo, Segundo. Segundo. o que eu dou eu. Filtros de ar. XXL, os cónicos parecem umas congas. E depois não tem saída. E, e depois é o... Tem mais ar do que... <risos> e depois tem mais olhos que barriga. comem mais e depois não... Só faz barulho. Só faz é? Aquele é, barulho faz... cónico. É, faz... E depois faz o chamado poço. É essa aí eu... que... Ai, é como diz que é, da... é só é barulho. É só barulho, é o chamado poço. Depois faz muito, é muito ar. Muito ar, é. Tem que e... ter tem ter uma sugestão que... do ar e da saída. Pois, parte tem que ser uma coisa, vai. Terceira, dá-te outra. Eu, então as eletrónicas da bomba de gasolina... É, é, é, aí no meu está mesmo bom, deixa eu apanhado. É igual, então mete aí no teu também. depois já, merda. Pois no meu não parte e partiu do teu. Já, essa também é uma grande falha, é uma grande falha. A chamada eletrónica dá para todos. Da pagas tu e eu também uso, dividimos a elas. Não, também temos 3 falhas. Três falhas. Três. Então, quarta, uh, linhas, de escape, linhas de escape, linhas de escape, tipo meterem yeah. 76 e 80, tipo vá num cup, linhas grandes demais, direto, direto. Tudo, sim, grandes, não... grandes demais, tudo direto, tudo direto, o carro demais, tipo, Fiquei tudo livre, tudo livre down pipes, não é, não. down pipes grandes demais e depois o carro sai bem. Depois, é, sai, é só... ah, mas... <risos> e depois de velocidade? Sai só. E depois há chapéu! Falta o, o. o funilar do.. Sim, olha, eu é tinha bom? uma dica, lembras-te o escape que eu tinha no meu GT, o Super Sprint, no meu primeiro 106, o E.N. Ele entrava numa medida, já não me lembro, acho que era 50, a meia funilava, <risos> não né? funilava e saía a 48, era uma cena assim, fazia é um repre... back o back pressure, o chamado back pressure, dizia no site da Super Sprint e efetivamente funcionava. Aquele escape foi um dos melhores escapos que eu tive. E tem que ser sempre um bocadinho que é para fazer a pressão, não, não. Pressão, ah, é, não. Tudo, é tudo de saída. Pá, a quinta calha a ti, mas podemos é, usar os é, é, hoje. É, tu tiveste um ponto de GT e eu também, as pressões turbo. <risos> Aquela malta que tem carros turbi é só o cheque. Torneira, ainda metiam a torneira dentro do carro <risos> para ficar à mão. Era só dar pressão, malta, mas também não pode ser. É uma falha que todo... eu já fiz. Eu quem, quem teve carro que turbi já fez. Chega e mete torneira e foda-se. Eu, eu não leio um o Cupra R <risos> com migas. Uma torneira dentro no, no, no, motor. Trancada. Não, no motor para eu não estar sempre a mexer, <risos> tinha que parar o carro e descer. Mas aí já tinhas eletrónica, pronto. Já, já. pronto. Agora a gente está a falar mesmo sem eletrónica, sem nada, só torneira. É meio que a minha andade para dar o quê? Ah, bom, Merda! GT <risos> é mais fácil é, <risos> e, pois é. Ele já avaria <risos> sem fazer nada, se lhe acho de pressão, então. É <risos> uma desgraça. Bem, temos aqui já 5, podíamos ter, havia muitos mais, mas pronto, já foi... Já, já toda a gente meteu erros. Falha, completamente. Então, é partido... então, hoje em dia. Então, hoje em dia, yeah. Bem, está feito o top 5 desta semana, já sabem, o próximo, vocês comentem, o comentário com mais likes e com mais respostas, vai ser o próximo top 5 que a gente vai abordar, no próximo top 5. Este foi, este foi a uh... Alhagil. <risos> Esta foi a companhia. Esta... Vai, de luxo. comentem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, as plataformas todas e tudo o que vocês precisam de saber do canal do Gás. Gás!